Eu vou pegar a terno do meu pai. Mas e se ele me der uma facada? Ah, de novo? Elisa, me solta. Então, hum, Neitinho, você deve estar com fome. Uh, você quer brincar comigo, nem. Né? Hum, agora vamos brincar. Será que ela me ama? Claro que não! Ela vai amar essa roupa! Por que você me odeia tanto? Um... Eu tenho a roupa perfeita para o seu corpo horrível! O meu pai disse que eu sou lindo! Pare de gritar, ou eu te mostro o caminho para o cemitério! Isso está lindo! Claro que se fosse outra pessoa que estivesse vestindo ia ficar bem melhor! Fia, você é malvada comigo até nos meus momentos felizes. Ah, para. Eu nem sou tão malvada. Você me empurrou do quarto andar. Você sabia voar e eu e a Estel nos divertimos tanto. Que? Hum. Nem pense em falar sobre essa merda. Mas por que você está com essa roupa? Eu perdi uma aposta. O Sans. Hum... De qualquer forma, eu vim dizer tchau, tô indo pra escola. O Azrael não vai ir junto com você? Aquele dia eu tô dormindo tarde de novo? Entendi, então vá pra escola. Hoje ele vai limpar essa casa toda. Quando a Charlotte me vê, ela vai me achar incrível. Erin? Bom dia, vovó. Onde você está indo, meu pequeno? Eu estou indo convidar uma pessoa pra um encontro. E você já pediu para os seus pais? É... eu esqueci. Não se preocupe, querido. Eu irei falar para eles. Você é incrível. Valeu, vó. <risos> Ele está idêntico ao Kara. Finalmente minha viagem para outro universo. Vamos lá!